Salve Pai Oxalá Eu vi brilhar Lá no horizonte eu vi brilhar Eu vi brilhar Lá no horizonte eu vi brilhar Era uma luz, era uma luz Era uma luz da estrela de nosso Rio Oxalá Ele vem, ele vem do além Traz a paz e o amor, a quem no mundo faz bem. Eu vi brilhar, lá no horizonte eu vi brilhar. Era uma luz, era uma estrela, de nosso rei Oxalá. Ele vem do além, traz a paz e o amor, a quem no mundo faz bem. Eu vi brilhar, lá no horizonte eu vi brilhar Era uma luz, era uma estrela Nosso rei Oxalá Ele vem do além, traz a paz e o amor A quem no mundo faz bem, salva Oxalá